Partidos políticos podem gastar a partir de quando? Desde que tenha a conta bancária aberta a doações de campanha e tenha realizado a sua convenção, o partido já pode realizar gastos eleitorais. Toda movimentação tem que transitar pelas contas específicas da campanha. Recursos de pessoas físicas só transitam em contas de pessoas físicas. Recursos do fundo partidário só podem ser movimentados na conta do fundo partidário e recursos do fundo especial de financiamento de campanhas, o FEFEC, só podem ser movimentados na conta específica do FEFEC. Não pode haver aí mistura de recursos em contas diferentes. Então, o partido também tem como marco o dia da eleição para realizar gastos eleitorais. A partir da convenção, tendo a conta bancária doações para a campanha aberta, o partido já pode participar das despesas eleitorais. Lembre-se que essa conta é obrigatória para o partido político, para toda e qualquer agremiação, ainda que constituída sob a forma de comissão provisória, é obrigatório que todo e qualquer partido, qualquer direção, tenha a sua conta doações para campanha aberta essa conta ela não se encerra. É uma conta permanente. Não pode inserir tarifa bancária, aquelas tarifas de manutenção. Tarifas sobre DOC, TED, cheque, cartão, extratos, essas tarifas, essas taxas de serviços, elas podem ser cobradas normalmente. E são. Agora, vocês podem levar a, a, o comunicado BACEN. 35551 de 2020 para a gerência do seu banco e solicitar que eles coloquem lá um código um comando que eles põem nas contas bancárias para que não haja cobrança dessas taxas de manutenção as tarifas de manutenção